As férias escolares estão acabando. Glória a Deus! Não, é não, minha gente! Então agora é hora de organizar material escolar, tudo para aquela volte às aulas tranquila, perfeita e maravilhosa. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer com o uniforme das crianças. Principalmente crianças pequenas e tudo mais. Se você não colocar nome, hum, logo perde na escola. E assim professores agradecem essa nossa pequena organização, que é uma coisa muito simples, tá? Todas as roupas você pode utilizar essas etiquetinhas aqui, ó, que tem o nome da criança. São essas etiquetinhas aqui, ó, vou mostrar de perto para vocês verem. Essas aqui especificamente, eu gosto de fazer num site, eu vou até indicar aqui embaixo para vocês, o um grudado em você. Eles fazem as etiquetinhas do tamanho que você quiser, mas se você tiver a sua rotuladora Daimon, igual a minha aqui, ó, ou qualquer modelo parecido da Daimon, você pode comprar uma fita específica para fazer essas etiquetas. É uma fita que você vai passar o nome da criança a ferro, igual essas outras etiquetas. Você escreve o nome dela aqui imprime coloca na blusinha e vai passar com o ferro você passa com ferro e elas não saem tá você pode lavar passar fazer o que quiser secar na secadora que não vai estragar o nomezinho da criança vai continuar aqui e a nossa mente vai continuar tranquila que os nossos filhos não vão perder o uniforme Bora lá organizar esse material escolar